Fala nação, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre essa final da Libertadores Cara, eu tô muito ansioso pra ver essa final da Libertadores Sério mesmo, uma final que todo mundo esperava, né? É a maior final da história do futebol brasileiro maior, A maior final da América do Sul a final a mais chamado final roubo Negra, Flamengo e Atlético Paranense decidem hoje o título da Grolla Eterna da Libertadores, o Flamengo que tem dois títulos, e o Atlético Paranense que não tem nenhum título, está querendo buscar seu primeiro título na história do time. Então vamos assistir aí os pessoal pessoal do. Do ESPN falando sobre essa final da Libertadores. Então, eu já quero que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative a notificação para você não perder nada. Vamos partilhar para a galera, muito importante, tá bom? Faça nosso canal crescer, tá bom? Você é bem-vindo ao nosso canal, tá bom? Então, vamos para o vídeo. De acordo com a competição toda, se tivesse que apontar um favorito, apontaria o Pedro. Pedro, que é o artilheiro da Libertadores, hein? Diga-se de passagem. É, para você, Pascoal, quem você apontaria como favorito para ganhar o anel? Aliás, que belo anel, hein? Vou rapaz? falar um negócio para você. Se tivesse 100%, ah. como falaria meu avô Pascoal, 100%. per aí o debochado não tem, não tem para ninguém, né? Ah, acho que é. é porque ah. se ele tiver 100%, não tem para ninguém. Porque ele consegue enxergar o diferente dentro de campo e é capaz também de ser um jogador decisivo, né? Fazendo gols. É, é, muito embora eu goste... Acho que o Pedro, o Pedro é um baita jogador. Eu sou fã do Pedro, mas acho que esse jogo tem características para o Arrascaeta. Hum, aquele jogo mais enrolado, ele vai lá é. e. E para você, Mauro Naves? O anel sai depois do jogo, né? Depois do jogo, que é na votação anterior. Não, não, não. Depois do jogo. Já é. tivemos problemas em Copa do Mundo, com o É, o cara é. vota antes. É. E não, tal. mas no caso da Libertadores, o anúncio é. é após a partida. Assim, qualidade demais do Everton Ribeiro, tá jogando muito. É... Arrascaeta até o debochado tal, enfim mas acho que quem pode Chega. decidir o jogo são esses dois atacantes Pedro do lado e o menino do outro que não deve começar jogando acho que a tendência é que joga o Pablo Vitor Roque é. então eu acho que quem faz um gol ali hum. aí, vai, aí leva ah, então você não, fica não. entre Pedro e Vitor é, eu ah. acho que o gol pode ser o decisivo o cara é eleito o melhor do jogo, porque ele que decidiu o jogo, e normalmente na Libertadores, às vezes você nem foi o melhor jogador, mas se você faz gol, você ganha Sim. como o, o, o cara do jogo, né? A gente costuma muito ver isso. Ele nem é o melhor jogador, é isso. o cara que decide o jogo. É o né? que decide, é o que decide. Então o outro faz, faz um partidaço e tal. Aí às vezes entra um atacante lá com 20 minutos. E faz o gol da vitória <risos> e esse cara ganha normalmente o prêmio de melhor jogador é. da Comebol. Então acho que vai, vai ser muito isso. E o Pedro, na fase que está, é candidatíssimo. Partineiro né? é, da é, Sem né? dúvida alguma, candidatíssimo esse anel. E para o Silas, você apostaria em quem aí, Silas, para ganhar o anel de melhor da América? Olha, João, o Terans ele, quando era titular, não estava indo tão bem. Aí ele foi para reserva. E começou a entrar depois e começou a entrar muito bem. Quanto o Estudiantes de La Plata, o jogo que a gente fez lá, Sim. ele entra e ele muda o jogo. Sim. Inclusive sai do, da jogada dele, a bola no outro menino do Atlético Paranaense, que cruza e o Vitor Roque vai, faz o gol e elimina o Estudiantes de La Plata. Quando a gente olha para a final do, da seleção brasileira em 2002 contra a Alemanha, o Oliver Kahn não poderia nunca ter sido escolhido o melhor jogador Sim. da Copa do Mundo e foi. Ali teria que ser o Ronaldinho. Então, ali o critério não era o último jogo. O critério era o que o cara vinha fazendo até ali. Se esse critério for utilizado nessa final, eu concordo com o Dija. Eu acho que o Pedro é o número um para hum. ser escolhido é, o melhor jogador. Até porque deve ser esse critério, né? Porque o, o Gabigol não foi campeão contra o Palmeiras. Sim. Né? Ele faz um gol no jogo, né? Faz um gol. Mas foi escolhido o melhor jogador. O Marinho também não é campeão contra o Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras ganha de 1 a 0 com o gol do Breno Lopes uhum. e o Marinho é escolhido o melhor jogador. Exatamente. E já então, era o conjunto da obra, né? Por é. isso, porque é. vinha muito bem. Então, se esse critério for é. seguido... Então, o Pedrão é favorito. para mim né? é. Muito é. bem. E para o Tetra, quem é o favorito para levar o anel da Libertadores? É, e Também a gente relembrar em 2019 o Flamengo campeão o Gabigol fez os dois gols decisivos e ele não foi eleito o melhor da, da competição, foi o Bruno Henrique. E, e uma coincidência, né? os três últimos vencedores estão no Flamengo, né? no caso aí, o Marinho, o Gabigol, né? que foram eleitos, né? o Bruno Henrique, são os jogadores hoje do, do elenco atual. É, eu assim gostaria de, que essa eleição fosse muito pelo conjunto de, do que foi construído na Libertadores, mas às vezes não é. Você vê que assim, o próprio Pedro ele não é titular na, na competição toda. É, ele é o artilheiro. Ele é o que vive o grande momento. Mas, num conjunto, acho que o Arrascaeta ainda é o cara diferente. Ainda é o cara que mantém uma regularidade em todos os jogos. Agora, a final conta muito. E também quem vota, né? Se não me engano, é aberto também ao público essa votação. É, se, se, se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. Não é, não é só... É imprensa, não é? Jogadores, não é? Não é treinador. Acho que o público também vota, não é isso, João? Também. Também. E aí, conta muito o, o, ah! o, o, o número de torcedores. Né? Você imagina a torcida do Flamengo votando. Sempre quando entra em enquete, né? <risos> tem votação do Flamengo, a torcida do Flamengo é a maior. A votação sempre tem de ser também do Flamengo. Conta muito quem, quem vai conquistar o time que vai ganhar, mas não é o que a gente vê nos últimos anos, né, porque o Santos foi vice e o Marinho foi eleito, já foi falado aí o próprio Gabigol contra o Palmeiras. Mas assim, se a gente for analisar, acho que os jogadores do Flamengo fizeram uma competição melhor do que a dos jogadores do Atlético Paranaense. Porque tá ali Terães e o, o Vitor Roque, né, e aí vai depender muito se o Atlético for campeão, o Vitor Roque entrar, jogar muito bem, fazer gol, ou Terãs. Se não eu ficaria com a Rascaeta. Perfeitamente. O Atlético Paranaense está deixando o estádio monumental da Iguaiaquil, indo para a concentração. Volta amanhã para decidir a Libertadores com o Flamengo. Ozinho, falamos aqui do Atlético, o que ele precisa fazer, quais são os caminhos para o time do Filipão. E o Flamengo do Dorival? Quais são as possibilidades, as alternativas, os caminhos do Flamengo enfrentando o Atlético para chegar ao seu terceiro título de Libertadores da América? É recuperar seus jogadores, é colocar esses jogadores em plenas condições físicas para o jogo. O Flamengo pede a última Libertadores para o Palmeiras, com todo o mérito o Palmeiras vence, mas é muito na estratégia, na competitividade, na intensidade de jogo, na forte é, transição que o Palmeiras imprimiu né, de velocidade no contra-ataque, fisicamente superior ao Flamengo. Ah, foi um erro do Andrés Pereira, aquele último... O início de jogo, o Palmeiras se aproveitou muito da parte física é, debilitada do Flamengo. Então, nesse jogo o Flamengo tem que tirar lições da última. Ou seja, a Rascaeta está em plenas condições, está bem, como está Thiago Maia. É recuperar esses jogadores, esses jogadores bem fisicamente, aí entrar em campo e é aquele time que já é, o torcedor rubro-negro conhece. A imprensa, todos nós conhecemos a qualidade desse jogo. É um Rodinei protegido quando ele apoiar, porque o Filipão vai explorar as costas do Rodinei, que a, de, a, a dificuldade é a marcação do Flamengo pelo lado direito quando ele apoia, porque quem faz a cobertura é o Davi Luiz, que não tem tanta velocidade, e aí depende quem o Filipão vai colocar naquele setor ali para explorar essa velocidade, essa transição ofensiva. Agora neutralizando, combatendo o Flamengo, igualando nessa parte do, do, da intensidade da marcação, a gente fala né, na linguagem né, Silas e Djalminha vamos igualar, igualar na força vamos igualar na pegada porque tecnicamente o nosso time é melhor de repente é isso que muitos jogadores do Flamengo e o Dorival estão falando não vamos perder as divididas vamos guerrear, vamos lutar vamos igualar nesse, nesse sentido, porque quando o Flamengo tem a bola nós somos superiores é o que eles devem estar falando. Tá aí, galera. Esse foi o vídeo do canal, né? Falando sobre esse jogo, né? De Flamengo e Atlético Paranaense, A final rubro negra né? E é isso, cara. Falta aí... É, falta aí um poucas horas aí para a final da Libertadores. E olha... Escreve aqui nos seus comentários qual o placar da partida... Da final da Libertadores. Flamengo e o Atlético Quem leva a glória eterna hoje? Quem ganha? Pra mim o jogo vai ser... Um, um, vai ser um placar apertado. Vai ser um... Vai ser um a zero. Então... é isso, né? O Atlético Pérez vai querer se defender. O Flamengo também vai querer... Vai querer... Ficar naqueles toquinhos de bola, né? Que o Flamengo tá muito viciado, né? Jogando naquele toquinho de bola... E o Atlético-Prensa vai começar a se defender, né? Vai começar a jogar na retranca. O Flamengo também vai querer jogar também todo mundo atrás. Foi igual ao final da, da Champions League, né? De, desse ano agora. Real Madrid e Liverpool. O Liverpool jogava fechado, o Liverpool jogar todo atrás. Real Madrid jogava também atrás também. Ficava uma bagunça, né? E uma bagunça nem... Tanto vou dizer, ficar fechado, né, o campo, né, mas eu acho que o Flamengo vai ficar naquele toquinho, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá e pra cá, Davi Luiz, o Léo Pereira, pra jogador, né, hoje a final vai ser um placar apertado, né, e pra você, jogo vai ser, como vai ser o jogo hoje, escreve nos comentários, tá bom, quero que você se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação pra você não perder nada, Compartilhar um para galera, muito importante. Tá bom? Valeu, fui e até lá.